E aí família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá, mano? Você tá bem, velho? Tá bem, mas tá. Deixa eu falar um bagulho. Você tá bem mesmo, mano? O que que tá acontecendo, velho? Comenta aí. Ah, eu tô bem, não. Ah, eu tô bem. Manda aí, mano. Vamos conversar, pô. Eu leio todo mundo que manda mensagem aqui no chat. Eu quero saber o que tá acontecendo. Manda aí, pô. Vamos trocar umas ideias, tá ligado? Comenta aí embaixo aí, mano. No campo dos comentários, velho. Eu vou esperar, hein? Bom, mano, então é o seguinte, vamos lá, bora. E aí, o que, que você achou do vídeo anterior aí, mano, do Thanos? Achou legal? Acho muito legal. Hoje é legal, tá ligado, velho? Então, assim, eu tô pensando em fazer umas coisas aí, umas paradas mais da hora, tá ligado? Eu quero fazer algumas coisas, tipo emoji, fotos, sei lá, mano, sei lá. Coisas assim, tá ligado? Eu espero que você goste, de verdade. E hoje, mano, vamos assistir aí comigo Observações Diárias. Se você não sabe o que é observações diárias, mano Primeiro eu vou deixar o link aqui na descrição E segundo eu vou te explicar mais ou menos o que, que é São vídeos de motoqueiros aí que acontecem umas paradas com eles no meio da rua E eles mandam pra um canal e o canal vai e posta São coisas tipo quase acidente, quase treta, ou treta, ou quase acidente Ou, ou quase acidente, ou quase, ou quase treta eu, eu já falei do quase acidente? Eu não tô lembrando então mano, vamos lá, bora assistir comigo, vamos lá Deixa eu abrir aqui a minha areazinha Só vamos, brother Vou colocar o meu fonezinho maroto E bora assistir, bora assistir, vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Bom mano, observação diária de hoje O vídeo é sobre Nada, observação diária Tá, vamos lá, bora Vamos ver o que, que vai rolar, bicho x Racing, link na descrição. O vídeo é seguido de com educativo e foi feito para documentar os fatos de risco no trânsito. Tá vendo? Foi mais ou menos isso que Não, eu disse. Mercado Ei. Olha os caras aqui do carro mexendo. Ei. Não, eu tenho namorado. Hã? As ideias, mano. Não, tem namorado. Nem tá aí, olô. Não, mas e aí, tio? Questão de respeito, né? É? Não, não, deve as ideias, mano. Não, olô, passa aí, não, tô de boa. De ah, boa. Que vacilão, mano. Atenção, você tá ligando, tá? Mano, se você não tem respeito, eu tenho. Questão de respeito, eu tenho. Não, acabei de falar Hã? que não. Não. Mano, olha as ideias, tá ligado? A questão aqui é o bagulho é o seguinte, mano. Por mais que fala assim, ah, o cara tá pedindo telefone, beleza? Pediu. Ela falou não, tá ligado? A questão aqui do bagulho é o seguinte, eu não quer dar, mano. O cara tá insistindo. Isso é um abuso, tá ligado? Por isso que tem mina que fala assim, ah, o cara, os cara é foda. Os cara vai e fica tipo, sabe? Não sabe trocar uma ideia. Não sabe aceitar a a, a a opinião da mina. O cara tá insistindo ainda. Pensa, mano. Se você, na moral, sua mina é uma motoqueira E ela tá num rolê encontra um cara desse e ela exige respeito pro cara O cara fala... Ficou falando uma pá de babuzeira, mano o Que que você ia fazer, tá ligado? Isso aqui é foda Mano... Não... Não, tô de boa Você faz isso Faço É? Seu canal Nossa, que cara chato, mano Você tá tá é louco lá. E aí? E se eu tiver? E se eu tiver? Você vai aparecer bem bonitão lá no meu canal. Palhação. Vale não. Caraca, o farol não abre, velho. De... Bagulho chato, tio. Mano. Não. não Na moral, vale boa, valeu. eu já tinha passado no vermelho, mano. Vai tomar no banho. Que cara deselegante. O cara pedindo meu número, eu falando, não tenho namorado, não vou passar porque quando você é solteira, você faz o que você bem quiser, né e falei que não e ficou insistindo, não, que ele não precisa ver gente, muito deselegante muito, muito mesmo chato, velho, não seja desnecessário desnecessário você é louco, elegante demais vamos respeitar as minas no trânsito né mais respeito aí as minas não é porque tá em cima de uma moto aí que não tá acompanhada que você não tem que respeitar, porque mulher tem que ser respeitada sim. Falou tudo, entendeu? Falou tudo. Independente. Pode estar tá com uma roupa chamativa em cima da moto, Fiquei pode pistola, tá com mano. pelada, entendeu? Mas tem que respeitar. Mulher tem que ser respeitada. E Deus me livre. Nossa, deselegante ele é demais esse tipo de cara. Desnecessário. Não. Rapaziada, essa musiquinha é porque eu ganhei inscrito, tá? Tamo junto aí, mano. Valeu. Esqueci de arrumar a parada aqui da inscrição. Essa merece ir pro x sim. <risos> Marca, do céu, o cara perdeu a roda, velho. Nossa, e a placa é das novas? Não, mentira. É bodão, bodão. É cabrito, velho? Como assim? Nossa! Nossa, meu God, que maluco louco, tio. Olha isso, mano. É o que o cara tem na cabeça, velho? O cara podia ter derrubado ele e outro motoca. Tem um avião na frente pra vir aí, ó. Vocês podem aguardar um, um minuto porque eu acho que você não passa lá não, por causa da asa dele. Ah, é? É. Já tá vindo, já. Ah, ele tá ali na frente, né? Tá ali na frente ali, ó. Demorou. Mentira então, que vai pousar um avião. Que Aqui ele consegue decolar? Ele consegue. Por que que eu volte um pouco? Não, não, pode ficar aí que ele consegue. É? Já já só mal... Mentira. Quer encarar? Vai pousar um avião, avião você velho. Você ou ele? <risos> vai lá, duvido. Cadê levanta. O... Cadê o avião? Levanta. Levanta. Ah não, ele vai levantar voo, Ai, pô. Deus. Não vai dar não. Meu amigo Uau. Meu amigo Esse aqui Nossa que da hora velho Não já pensou mano? Nossa que da hora velho Não na moral deve ser perigoso tá ligado? Mas mano que da hora você ver um, um bagulho desse Ave, ave, ave, ave, ave Olha aí a ramelada, tá vendo? a cagada do cara, velho Carai, Cleito Caramba, hein, Cleito No celular, na moto, hein, Cleito eu, eu filmei aqui E aí, Cleito? Tá no celular, na moto, hein, Cleito E aí? Como é que vai ficar? Certo é certo, né, irmão? Ele não deu certo, não? não. Eu filmei Fala que eu filmei é, mas e aí O cara tá no celular, mano, celular na moto, meu querido Na moral, velho Não é por nada não, certo é certo, né Ah, nossa, velho Que maluco ramelão, cara Olha isso, velho Que ramelão, mano Ai, caraca Cadê? Feel. tem que saber pilotar, mano <risos> <risos> eu tomou encarcada para a ser besta É o que, mano? Tá tendo greve de motoca? Que bexiga que é? viaturas, Deve ser, né? Cara, de novo, tio? De novo, mano. Maluco chato, que velho. Que é o bunda mole? Vai lá, ó. Vai é otário, mano. Tem os caras que tem que se fuder mesmo. Mano. Desculpa. Eu não tô entendendo, velho. Por quê? Não pode passar? O que que tá acontecendo? É um comboio da rota? Vai tomar. Tomou, trouxa. Tu é cego. Ah, não pode passar, não. Isso aí, mano. Não respeita? Quer agir como bandido? Vai ser tratado como bandido, mano. Entendi, mano. De verdade, o que que tá rolando ali. A viatura batendo a moto. Não, acho que não <risos> amor, polícia <risos> Eu vi você dando help, ela vai encostar Isso aqui eu tenho que mostrar pra vocês Da hora né mano, tá vendo só que da hora <risos> Meu Deus, velho. Caiu no carro o bagulho. Ah, tá. Ele não viu o ferro. Bateu. Entendi. Nossa, na rodovia, meu querido. Ah, porra. Coroa caiu, velho. Ah, tá. Pode atravessar, né? Pode atravessar, pode crer. Ó. Fica vendo, ó, vai trombar uma viatura, fica vendo. Eita maluco do céu! Que regaço, bicho! Ó! Segura, peão! Tá suave? Oh. Tá suave, mano, machucou. Olha lá, se liga, vai dar merda, vai dar merda Mano, é isso que eu ia falar, olha pra trás, velho Parece que o cara entrar sem olhar Oxi Nossa O problema, mano, é que assim, ó Se o cara atropela o um maluco Ainda, tá ligado? Ainda tá errado ainda, né, mano? Se atropelar uma pessoa, tipo, o cara Você viu onde o cara tava? Não é por nada, né, mano? Eita porra! Vai, vai, vai, uma... vai! Vixe, mano! Oxi! Oxi! O que aconteceu? Olha, mano, tinha maluco louca do caralho, velho. Calma aí, irmão, vamos levantar seu bagulho aí. Ei, vai atrás dele, que Filho gente. da puta, mano, vai atrás desse maluco aí, mano! Não entendi, o que que tá rolando? Nossa, cara! Bom dia, combinamos. Pessoa desempregada, me ajude com moedas, por favor. Beleza, passa aí sim. <risos> Na crise que eu tô, eu embarco com ela e vou embora. <risos> Levo pro prato e deu. Ai, caraca. Ideias. Mais um que vai pro Xvideos. <risos> Xvideos. É X XVI, é Vídeos, mano. X Racing, mano. Tá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. vamos ver, Vai entrar os dois juntos, vai entrar os dois juntos. Meu Deus do céu, cara. Mas é o que, que é isso, mano? Mano, que que é isso, mano? Mano, que que é isso, mano? Eu não tô crendo nisso, velho. Já acabou? Nossa, foi muito rápido, cara. Acabou rapidão isso aqui, velho. Na moral. Nossa, mano. 11 minutos passou assim, velho. Ó, rápido, velho. Meu Deus. Bom, mano, eu espero que vocês tenham gostado. Me comenta aí, mano. O que vocês acharam de todas essas paradas aí que aconteceu? É, espero que vocês gostem, hein, mano? Tamo junto, beleza? Valeu aí. É... Vou deixar o link aqui do canal do X-Racing. dos X-Vídeos, X né? <risos> X-Vídeos aqui embaixo. Da X-Racing. Tamo junto, mano. Valeu, até mais aí. Quer assistir mais vídeos assim? Compartilha aí com os amiguinhos. Ajuda a gente a crescer também, mano. Quero sempre estar tá fazendo vídeo assim. Eu acho legal, tá ligado? Eu também quero saber sua opinião, beleza? Então tamo junto, família. É nóis. Até a próxima aí. Valeu. Tchau.